O centro da cidade de São Paulo tem muitos lugares para serem descobertos, de espaços culturais a galerias. Por isso, decidi dar um rolê aqui pelo centro da cidade para filmar um pouco desses lugares. Vem comigo. E onde está, Joanas? O gostoso de andar aqui pelo centro é o grande contraste dos edifícios. Construções muito antigas, que datam da década de 60, 70, até construções e espaços novos, feitos depois dos anos 2000.